Bom dia, você está sendo cobrado por telefone, no celular, no seu telefone fixo na sua casa, por mensagens. De que forma está sendo feito isso? Uma coisa é estar devendo. E outra coisa é ser cobrado de forma abusiva por essa dívida. Tá? O que está ocorrendo muitas vezes é uma cobrança além do que a lei permite, além do horário comercial, nos finais de semana, nos feriados, o que causa o uma baixa autoestima na pessoa, tá? é, furta o tempo útil, causa um estresse, um problema familiar muitas vezes. E o que, que você pode fazer contra isso? Bom, o primeiro passo é ser bem franco numa ligação e pedir para que isso não aconteça mais e fazer prints dessas ligações, comprovando a existência dessa abusividade na cobrança, a gente pode ajuizar uma ação de indenização por danos morais, tá? por tudo que está sendo sofrido tá? por uma cobrança, de uma dívida, de forma indevida, abusiva. Obrigada.